Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. As tempestades são processos um processo de Deus para te ensinar a andar sobre as águas. As experiências que Deus está gerando em você são para te dar propriedade para aquilo que você ainda vai viver. Você